Realizamos o ato do Dia do Trabalhador em São José dos Campos, sindicatos, movimentos sociais, organizações políticas de esquerda. Um ato independente, classista, sem patrões, onde colocamos as reivindicações da classe trabalhadora. Redução da jornada de trabalho sem redução do salário, revogação de todas as reformas que retiraram direitos dos trabalhadores principalmente a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. E também colocamos a pauta dos trabalhadores da Avibraz, que estão em luta há mais de um ano em defesa dos empregos, em defesa dos direitos, contra os atrasos nos salários e exigindo do governo Lula a estatização da Avibras sob controle dos trabalhadores. Dia do Trabalhador não é dia de festa. Infelizmente, neste Dia do Trabalhador, a classe trabalhadora brasileira nada tem a comemorar. Dia do Trabalhador é dia de luta. Por isso nós realizamos esse ato vitorioso aqui em São José dos Campos.